A seguir, que outra escolha vai fazer? Uma viagem de João Ricardo Pombeiro. Se é humano, este livro é para si. Já a vende em todo o país e enchiadoeditora.com